Eu sou o Gabriel Jordan Do arroba No vídeo de hoje eu trago mais um episódio De hashtag comprinhas E gente, sinceramente, hoje provavelmente Vai ser o episódio mais desorganizado Dessa série, porque hoje a gente vai mostrar comprinhas De unhas, comprinhas de cabelo, comprinhas de make Comprinhas de tudo enquanto que eu fiz essa semana, gente, eu não sei o porquê Mesmo que eu fiz um monte de compras essa semana Mas eu decidi juntar tudo O que eu comprei, eu vou passar por todos os itens E mostrar as coisas mais interessantes e mais legais Pra vocês, tem muita coisa de maquiagem de acessório de maquiagem tem coisa para unha de decoração tem acessório e produto para cabelo tanto para o meu de verdade quanto para usar nas minhas perucas tem esmaltes e ferramentas de unha novas tem até bijuteria aqui gente enfim tem tanta coisa que eu comprei então se você quiser conferir todas essas minhas comprinhas recentes já vai deixando o seu like aí embaixo se você falou por aqui seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo e claro continue assistindo bom gente, vamos começar! eu não fiz todas essas comprinhas aqui numa mesma loja e nem foi no mesmo dia a maioria das coisas ainda tá lacrada porque eu já sabia que eu ia querer gravar esse videozinho de compra mas algumas coisas eu precisei imediatamente, fui abrindo mas eu vou mostrando tudo pra vocês bonitinho tá, o primeiro item que eu comprei foi esses cílios postiços aqui, gente eu comprei essa cartela de cílios postiços dessa marca que eu não conheço chamada Ruby Anjo gente, tem tanta marca com Ruby, né? Ruby Rose, Ruby Kisses, Ruby Anjo tem Ruby também, né? nossa! enfim mas eu decidi comprar esses cílios aqui simplesmente porque eu achei o modelo bonito. Tinha vários e foi bem barato. Paguei R$29,90 por 12 pares. Todos são iguais, né? Mas isso pra mim não é um problema. Dividindo, gente, cada cílio saiu por menos de R$2,50. Comprei essa palhaçada aqui, gente, de decoração de unhas. E sinceramente, tô ansioso pra usar. Isso aqui é aqueles filetes, gente, que refletem pra você colocar nas unhas na hora de fazer decorações. Aqui diz que o nome é Nail Aurora Glass Paper. Esse aqui, ele é meio... Não... Não um holográfico porque não é a palavra certa. Ele é mais iridescente e eu paguei 5,99 nessa caixinha que vem, gente. Sei lá, uns 100, 200 pedacinhos de papel já pré-cortados. Você só vai cortando e colocando na unha conforme você queira. Comprei três iluminadores da Ricoste, que é uma marca que eu não costumo testar muito. Na verdade, eu acabei de lembrar, gente. A Ricoste só apareceu, acho que, uma vez aqui no canal, com um primer e uma base que performaram de uma forma muito ruim. Mas eu nem lembrei disso lá na hora. Olha, comprei três iguais. Vou abrir aqui, mostrar mostrar pra vocês. Meu Deus, o lacri é péssimo, quer dizer, é excelente, né? Porque quase não sai. Mas meu Deus, gente, quem tem tempo pra isso? enfim, gente, esse aqui é o iluminador ele é bem fininho e ele dá esse brilho bem bonito Por que, que eu comprei três se eu nem testei lá na hora e não sabia se eu ia gostar porque mesmo que eu não goste do rosto, gente a cor dele é uma mistura de um rosa com um dourado que dá pra usar como iluminador corporal então em make drag, make artística ou até mesmo pra eventos, né no ano que eu tomar minha tão sonhada vacina, né, gente e eu puder sair de casa novamente com certeza isso aqui em é evento e tal pelo corpo, fica maravilhoso e eu paguei R$15,90 em cada unidade desses iluminadores aqui então com certeza vai ter um ótimo uso por isso já comprei vários comprei três pós translúcidos da Playboy gente, o microfinish powder e olha só que surpresa a Playboy mudou a embalagem dos pós não sei há quanto tempo esse aqui é o microfinish powder né? tá escrito aqui na embalagem então eu suponho que seja o mesmo pó eu já abri um na verdade e já tô até usando nessa maquiagem de hoje não percebi diferença para o modelo antigo a embalagem definitivamente é bem bonita Bonita. Eu acho que esse aqui vem 4 gramas a mais Mas eu posso estar incorreto Esse aqui tem 16 gramas Eu acho que o antigo vinha com 12 Mas eu posso estar errado, não tenho certeza No antigo eu pagava em média uns 12 reais Esse aqui eu paguei 17,99 Uns 6 reais a mais, mais ou menos Outra coisa que também conheço Já comprei várias pra fazer estoque Foi a esponjinha de microfibra da macrilan. Se vocês me acompanham desde o ano passado Talvez vocês lembrem de uma época Que eu era fissurado nessas esponjinhas E só usava elas Mas durante um período do final do ano passado pra cá ah, eu fiquei sem encontrar essas esponjas e fiquei sem nenhuma na minha coleção, então eu reencontrei elas e já comprei várias. Ela é aquela rosinha, gente, continua a mesma coisinha. E eu paguei R$18,99 em cada uma delas. Continuando em Macrilan, eu fiz a festa na seção dos pincéis de olhos, gente. Vocês que acompanham aqui os meus tutoriais de make sabem que a maioria dos pincéis que eu uso são da Macrilan. Eu gosto muito deles porque eles têm um preço bom e eles são bem duradouros. Eu gosto bastante das cerdas, da qualidade do pincel, do hardware, né, do metal aqui. E eu eu tenho um problema com pincel de olhos, gente porque às vezes eu tô fazendo uma sombra e eu uso 500 pincéis diferentes pra 500 tons de sombras diferentes e aí me faltam pincéis, gente porque eu uso demais então, comprei só pincéis de olhos e já comprei duplicatas, né, de todos esse aqui é o W139 ele é um pincel cônico pra esfumar paguei R$11,50 em cada esse é o W136 que ele é um pincel duplo ele é chanfrado aqui na ponta e ele é uma escova muita gente usa esses pincéis pra sobrancelhas mas isso aqui é muito útil pra definir Aquele alongado, né? Na sombra. E como às vezes eu uso sombras diferentes numa mesma maquiagem, né? Nos dois olhos. Achei interessante comprar já dois. Mas se você for usar para sobrancelhas normalmente mesmo, só um já basta. Paguei R$9,50 neles. Esses aqui são o A26. Eles são pincéis para esfumar. Eles são um pouco menores do que os que eu geralmente uso, né? Assim como vocês podem ver. O que é muito bom para dar aquela esfumadinha detalhadinha, né? E eu paguei R$13,99 em cada um. Falando em detalhes, também comprei dois pincéis A13. Que eles são pincéis, olha, bem pequenos pequenininhos para fazer detalhes mesmo, né? Paguei R$12,50 em cada um. E os últimos pincéis que comprei foram os W111 que são pincéis para batom que provavelmente eu vou usar para gloss porque eu sempre tô usando gloss por cima de batom e aí eu tenho pena de manchar os meus glosses, né, gente? Então, tô recheado de pincéis novos todos da Macrilan, assim como a maioria dos meus pincéis são porque, gente, Macrilan é uma das minhas marcas favoritas de pincel eles podiam me mandar, né? do tanto que eu divulgo eles aqui... Ferramentas de unhas, gente. Eu comprei um kit da Hello Mini. É um kit de pincel boleador pra unhas. Às vezes eu quero fazer um design, alguma unha, com alguma bolinha, né? Algum poá, alguma coisinha. E eu faço em pincel de unha tradicional. Fica legal, mas dá muito trabalho. É um pouco impreciso. Às vezes, se você erra, você tem que refazer. Então, eu comprei esse kit aqui. que Ele tem cinco pincéis duplos. Em cada pontinha tem uma bolinha de um tamanho diferente, né? De uma espessura diferente. É muito mais fácil do que fazer a molinha livro com pincéis de cerdas, né? eu paguei R$14,99 nessas ferramentas aqui, tem uns outros que são mais baratos, porém eles só tem um lado por isso eu optei por esse, a marca é Hello Mini, não sei se cheguei a mencionar eu geralmente não uso joias de unhas nas minhas nail arts, né? mas eu vi essa aqui, eu achei interessante na verdade agora que eu olhei que tem um negócio meio feio aqui no meio, gente, eu achei que era uma pedrinha mas enfim, eu comprei essa joia de unha verde aqui, olha que ela tem uma bolinha neon e eu achava que era uma bolinha verde intermediária aqui, mas na verdade é uma rosa e tem uns detalhezinhos dourados em volta. Gente, eu paguei tão barato nisso aqui. Eu paguei R$2,99 apenas. Joias de unha não é uma coisa que eu costumo colocar nas minhas nail arts, assim como eu acabei de falar. Mas eu achei interessante. Quem sabe se eu fizer uma nail art eu gostar. Eu não passe mais tempo nas seções de joias de unha procurando coisas interessantes para trazer para vocês nas esmaltações aqui do canal, né? O último item que eu comprei nessa loja foram palitos de unhas, né, gente? Palitos de laranjeira para unhas. Comprei da marca Santa clara, eu tô percebendo que eu tenho vários acessórios dessa marca aqui nem todos os produtos que eu já testei dessa marca eu gostei, mas a maioria eu acho bons, e eles geralmente são baratos, gente eu paguei R$8,99 por 100 palitinhos desses, essa aqui era a marca mais barata e era a que vinha com mais palitos e palito é palito pra mim, gente não vejo diferença, né, de marca de palito nem nada, pra mim são todos iguais né, a pontinha sendo fina tá ótimo gente, de acessórios de maquiagem e unha dessa primeira loja, foram isso mas eu comprei um monte um monte mesmo de bijuteria eu acho que o maior preço que eu paguei deve ter sido 10 reais, talvez em alguma dessas bijuterias e eu acho que o mais barato foi 3 e alguma coisa, gente, nesses anéis aqui inclusive, olha, esse que eu tô usando também comprei um prata, né com uma pedrinha comprei uma corrente dourada mais grossinha que vocês sabem que eu adoro, comprei uma fininha prateada que eu acho que vai ficar muito linda com blazer, comprei um kit de brinquinhos, não sei por que cargas d'água, sendo que eu nem tenho a orelha furada, né, gente? e esse brinco aqui não é de pressão, mas ele fica esse kit de brinquinhos, ele é todo pra ser usado em uma orelha apenas né? não tem nenhum igual do outro lado comprei duas pulseiras iguais eu achei que um era prata e outro era dourada gente, eu tava meio cega, mas as duas são douradas, enfim, comprei um monte de coisinha aleatória, gente, mais brinquinho e tal, gente, eu não tenho orelha furada e eu não planejo furar tão cedo, mas às vezes eu compro brinco, aí eu venho com um alicate cortando o fundo e eu uso cola, quando eu vou fazer maquiagem drag e tal, aí eu colo um monte de Coisa assim na minha orelha e tal Pra complementar a produção E como é bijuteria, tudo baratinho Eu não tenho pena de estragar com alicate e passar cola atrás Óbvio que eu não ia fazer isso com uma joia de verdade Se fosse joia mesmo, eu ia comprar de pressão, né gente? Mas como é bijuteria, dá de colar Mais brincos pra fazer produção drag e tal, etc Porque eu tenho bem pouco, na verdade Por isso que eu comprei vários E aqui correntinhas fininhas e correntinhas com brinquinhos também Que provavelmente vão entrar nessa categoria De acervo pra makes drags e etc Gente, antes de passar pra próxima compra né, da próxima loja, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei em uma única loja na verdade, a única coisa que eu comprei em uma loja separada E foram esses bobs aqui, que como vocês podem ver, já estão até abertos eles também são da marca Santa Clara gente, essa marca faz muita coisa, né? e bom, por que, que eu comprei isso aqui? eu queria comprar bobs pra usar nas minhas perucas, né? e eu queria uns bobs gigantões, só que eu queria aqueles tradicionais só que desse tamanho aqui, eu não consegui encontrar aquele tradicional de plástico que você fecha e vem com calor só encontrei esses aqui de velcro, e pra falar a verdade, eles não não serviram exatamente pra o que eu queria eu queria fazer bob na minha peruca de um metro, né só que o problema é que como a peruca tem um metro acaba que o cabelo vai enrolando, enrolando, enrolando chega no final, não tem mais grip no velcro não tem mais espaço pro cabelo grudar e acaba que ele desce eu testei numa peruca de 60 centímetros e deu certinho, deu ok mas na minha peruca de um metro, acabou que ficou meio molenga eu acho que a peruca tem cabelo demais pra esse tipo de bob aqui então se o seu cabelo não é tão longo assim talvez dê certo, né assim como eu falei, na minha peruca mais curta deu certo, mas na minha peruca longa não rolou mas definitivamente achei uma experiência interessante esses bobs aqui são de 70 milímetros, ou seja, eles têm um aro bem grandão assim como vocês podem ver eu paguei... tá sem preço aqui, mas na nota tá dizendo que eu paguei R$16,99 partindo pra próxima loja... vou começar com um item que eu também abri já <risos> comprei uma tesourinha de unha curva, gente! essa tesourinha é da Mundial, eu gosto de comprar as minhas ferramentas de unha da marca Mundial, né Geralmente as pinças, tesourinhas, empurradores de cutícula e, e quaisquer outras ferramentas de unhas que eu compro da Mundial, alicates também, tendem a durar muito mais tempo do que de outras marcas. E, se eu não me engano, eles são donos ou são do mesmo grupo da Impala, é uma coisa assim, tá, gente? Que é aquela marca de esmalte que eu gosto bastante e eu acho de altíssima qualidade. A minha eu já até abri aqui, já usei. Eu paguei 37,99 nessa tesourinha. Comprei outros bobs da Santa Clara também, gente, a mesma marca, tá, daqueles de velcro. Só que esses aqui são os tradicionais de plástico, aquela coisa assim, bem dona Florinda. Esses aqui são pequenininhos, gente. Eu não sei quantos milímetros eles são, mas eu acho que deve ser no máximo uns 30 milímetros. Esse aqui definitivamente vai ficar uma onda mais fechada, então vai ser pra algum uso mais específico. Não é sempre que eu vou usar isso aqui, porque eu gosto de uma onda mais aberta no meu cabelo, parecida com o meu mesmo aqui, sabe? Enfim, paguei baratinho, paguei R$8,75 e vem. 2, 3, 4, 5, 6, 12 bobs desse aqui, nesse pacotinho com 8 reais. Comprei um fixador de cabelo que eu nunca testei. Essa marca aqui é da Amand, gente. Desde que eu sou criança mesmo, gente. Eu devia ter o que, uns 12 anos, acho, que eu passei a usar fixador de cabelo. Eu uso fixador de cabelo da Class, o Forte ou o Extra Forte, né? Aquele roxinho ou preto. Mas dessa vez aqui eu comprei esse Amand Valorize Professional. Eu tava procurando um qualquer, a moça da loja me recomendou esse aqui. Eu nunca testei ele tem um cheirinho Bem diferente, né? Ele promete ter um jato extra seco, ser de longa duração e ter uma fixação ultra forte e contém silicone, tá? Paguei R$18,50. Eu sinceramente nem sei o preço do fixador que eu uso normalmente o da Class, mas deve ser mais ou menos na mesma faixa, sabe? Não sei. Falando em Class, comprei o um secante de unhas deles, que vocês sabem que eu uso bastante, gosto bastante, né, aqui no canal. Paguei R$17,99 em cada um desses tubões aqui, lembrando que esses são o de 400ml, que é o maior não compensa comprar o pequenininho pra mim, porque eu uso muito mesmo, gente aí acaba que o pequenininho sai mais caro e eu acabo com ele em um instante por isso que tudo eu compro gigante, gente removedor de unha, secante e tal, tudo eu compro grandão comprei vários esmaltes da Risqué, gente na verdade, comprei vários esmaltes de duas coleções diferentes comprei cinco da coleção Friends e quatro da coleção Revolução das Cores esse esmalte amarelo se chama o táxi da Phoebe o roxinho se chama Apartamento 20 o turquesa se se chama how you doing? o vermelho se chama oh my god e o marrom se chama café no central park já na coleção revolução das cores, o roxinho se chama cancela julgamentos o nude se chama se joga no bege esse laranjinho se chama preguiça de padrão gente, pelo amor de Deus, foi alguma menina hétero que deu o nome dessas cores bem que buismaldi porque que gay fala assim, gente! <risos> E por fim, nós temos aqui o rosa para todos. Nesses esmaltes da Risqué, todos eu paguei R$6,99 em cada um. Eu tava pensando em começar a fazer uma categoria de vídeos aqui no canal comprando coleções de esmalte e avaliando elas inteiras. Comentem aí embaixo o que, que vocês acham se vocês querem ver esse tipo de vídeo aqui no canal resenhando mesmo coleções de esmalte, que é algo que eu não costumo fazer. Pra finalizar, gente, eu tenho dois itens aqui que não estão em nenhuma das notas fiscais porque eu devo ter comprado solto. Comprei dois potes aqueles jézinhos, gente, o mais vagabundo possível que vende no supermercado mas é muito bom pra passar em peruca, gente! Tem como você passar em peruca pra conseguir aquele efeito laid back pra parecer que a peruca tá penteada pra trás aquele efeito meio molhado, sabe? também tem como pentear o baby hair da peruca são inúmeras as possibilidades eu paguei 4 reais em cada um desses, gente fica a dica se você gosta de peruca, né? e se sua peruca for sintética, é claro, né? porque se for humana, eu não recomendo esses géisinhos que geralmente eles têm uma concentração de álcool muito grande, mas pra sintética eu acho bafo pra finalizar, o último item, na verdade, gente eu comprei há muito, muito, muito, muito, muito tempo atrás e são os pigmentos de unha super esquisitos, gente eles vieram num pacote sem rótulo, sem marcas sem descrição, nem nada eu sei que eu paguei 1,99 por um pacote com 12 eu suponho que isso aqui seja aquele pozinho que você mistura no monômero pra fazer alongamento de unha colorido e tal eu acho que isso é pra aquilo e eu tô muito curioso pra testar obviamente eu não uso um de gel, né? Eu não uso alongamento, eu uso unha natural. Então eu ia ter que pensar num jeito criativo de fazer alguma decoração e colocar essa porcaria aqui com vocês, né, em cima da unha. Não comprei isso aqui dessa vez, né, mas comprei há muito tempo e tá aqui parado, mas eu tô colocando nesse vídeo para perguntar se vocês querem vídeo testando esses pigmentos aqui super suspeitos, que eu não sei de que marca é e nem o que é direito para falar a verdade. Eu acho que isso é para misturar no monômero e fazer alongamento. Bom gente, então é isso, essas foram as minhas comprinhas mais recentes, né, dessa última semana para cá. Definitivamente, esse episódio de comprinhas de GJ foi o mais diversificado de todos. No final das contas, todas essas minhas comprinhas das últimas semanas e tal saíram por R$ centavos Comprei muita coisa que eu precisava reestocar na minha coleção, que eu já amo. Comprei muita coisa que eu queria testar. Comprei alguns bulls de ganga, né? Pra ver o que ia dar também. Então, se você curtiu esse episódio de comprinhas de GJ e curtiu ficar por dentro das últimas compras, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo